Está precisando de seguro para a sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí, família, beleza? Eu sou o Diogo011. E no vídeo de hoje, eu vou falar minha opinião sincera como dono de uma Titan 160 2022. Tá? Vou dar minha opinião sincera. Já faz, acabou de fazer aí um ano já que eu tô com a moto, né? Eu comprei ela, acho que foi em outubro, novembro. De 2022, 2021 E é o seguinte família É, eu vou dar minha opinião sincera sobre essa moto Sem puxar, puxar pelo lado da Honda Porque eu tenho a moto, tá? Vou falar minha opinião sincera O que que eu acho que vale a pena nessa moto O que que eu acho que não vale a pena Vou ser o mais sincero possível para ajudar vocês, fechou? Espero que vocês curtam esse vídeo e é o seguinte família, é, essa moto aqui, a Titan 160, na minha opinião, é, hoje em dia, entre as concorrentes, é a moto que mais vale a pena comprar, porque é, eu digo isso, é, ela tem os um, seus lados negativos que até não são poucos, eu vou até explicar para vocês nesse vídeo mas é uma moto que te dá muita alegria você compra ela é, na hora de comprar essa moto aqui até um valor de mercado muito caro eu acho um absurdo o valor dela custando hoje em dia 19, 20 mil reais na concessionária pela moto que é, pelo que ela tem de acessórios é muito caro o valor dessa moto aqui deveria ser 10 12 mil reais daria muito bem pago nessa moto aqui mas infelizmente aqui no brasil dos impostos né a gente tem que pagar caro para ter as coisas é essa moto aqui família é uma moto extremamente econômica muito boa para você que pensa em comprar Pensando em economia, você não vai se decepcionar com a Titan 160, tá? Pode ser da 2022, 2023, qualquer Titan 160, a Start, a Fan que elas tem tudo o mesmo motor, tá? É a moto bem econômica. Você coloca gasolina ali, coloca 20, 30 reais, dá para você andar bastante com a moto. Ó, questão de potência. Eu fazendo outra passagem aqui. É uma moto também que no trânsito da cidade Ela é muito esperta, muito fácil de dirigir tá? É, te dá uma segurança boa na hora da ultrapassagem Por mais que ela não é uma moto super potente, é claro Que é uma moto aí que tem 15 cavalos de potência Só que é uma moto muito leve Então é bem fácil para fazer ultrapassagens se você tiver uma Titan 150, uma Fun 125, você vê que é uma moto que já é lenta na ultrapassagem, isso se torna perigoso. A Titan 160 eu não acho, acho que é uma moto que ela vai bem na ultrapassagem. Só na estrada, que, que aí sim na estrada, ela já não vai tão bem. Já teria, já teria que ter uma moto é, de 250 cilindrados, 300 cilindrados. Para fazer boas ultrapassagens na estrada. Mas na cidade. Ela entra em qualquer canto. É uma moto. É, que a largura dela ela é bem fininha. Então ela. Entra em qualquer espacinho. Ela esterça muito bem. Olha, olha como o guidão dela vira bem. Então para fazer. Manobras. Que isso que essa da tá parado aqui. Não vai. Sair daqui não. Então. Para você costurar o trânsito, principalmente para quem mora em Cidade Grande, mora em São Paulo, Rio de Janeiro, é, às vezes precisa costurar no trânsito. Né? Essa moto aqui é excelente para costurar. Um, uns pontos, outro, outro ponto negativo que ela tem, família, é, é a questão... Eu até fiz um vídeo para vocês aí, semana passada falando do preço da revisão preço da revisão dessa moto que não é tão barato tá? É, se eu não me engano eu paguei foi quase 50 reais na troca de óleo dessa moto que não é tão barato a revisão também se eu não me engano de 12 mil quilômetros é uma revisão cara então questão de revisão dessa moto que já não é tão barato tão acessível assim mas acredito que os outros modelos de moto tem um valor parecido Pode ser que seja menor do que da Titan Mas tem um valor parecido Outra coisa, família é Essa Titan 160 É uma moto que eu acho muito bonita Ela poderia vir com melhorias é, Que o pessoal pede bastante Farol de LED Cavalete central Setas de LED Ela não vem de fábrica Mas uma coisa boa que as outras peças da honda por exemplo a seta da twister tem pra você comprar paralelo olha, olha o cara me fechando tem necessidade olha, vou mostrar pra você meio metro do lado esquerdo dois metros de espaço do lado direito aí se ultrapassa do lado direito é que tá errado ainda vai virar então por mais que essa moto aqui não venha com os equipamentos de fábrica você consegue instalar ele e você consegue instalar também normalmente é, se você tem, por exemplo, uma Titan 2020 Você consegue colocar a carenagem da 2023 nela E também é uma coisa que eu acho boa As carenagens são padrão Então você consegue instalar outras na moto Fazer aquele tipo montadinha que o pessoal faz é, Eu instalei aqui, ó Na minha moto tem a seta da Twister Tem lâmpada de LED Tem o retrovisor da F800 Retrátil então é uma moto que você consegue equipar bastante ela com equipamentos paralelo, bem fácil, tem bastante equipamento para você colocar nessa moto, tá? E não são caros. Tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino. Ó para vocês ver, rapaziada, como que é essa moto que é boa para passar no trânsito. Ainda mais se eu colocar o retrovisor para dentro. Vixe, aí que ela fica mais fina ainda, aí que ela passa em qualquer beco. Olha só. Moto é muito top, família. É essa moto aqui também, por ela ser bonita, chamar atenção. É uma moto que chama atenção das pessoas e chama atenção da bandidagem. Então, preço de seguro de titã é caro, família. É caro. É preço de seguro de hort, que essa moto aqui é visada para roubo demais. É incrível como a bandidagem gosta de 160. Que é uma moto que o pessoal rouba Tem gente que rouba pra dar grau Pra ficar zoando com a moto na favela Mas muitas dessas motos o pessoal rouba pra vender peça o comércio de peça de Titan 160 é muito forte Então o pessoal rouba, dê essas peças da moto Como eu falei pra vocês As peças da 2022 servem na 2020, servem na 2019 Então o pessoal rouba pra vender, pra instalar nas outras motos Entendeu? Isso é uma parte boa e uma parte ruim, né? É bom que você consegue comprar outras peças, atualizar a sua moto sem precisar comprar uma nova, 0 km. Mas é ruim que os bandidos pensam da mesma forma, então eles rouba e pega as peças da moto. Outra coisa, família, coisa boa que eu curti bastante nessa moto. Um dos motivos por que eu comprei ela é uma moto que tem baixa desvalorização. Você compra ela. No meu caso, eu ainda ganhei dinheiro. Eu paguei 15.900 reais nessa daqui que eu estou dirigindo. E hoje ela está valendo 17.500. Então eu já ganhei aí 2.500 reais em um ano. Só por ter essa moto. Então, para mim, valeu muito a pena. Meu dinheiro valorizou. Se eu tivesse deixado o dinheiro no banco, não teria ganhado tanto dinheiro assim. Então, é uma moto que valoriza. Ou pelo menos ela desvalorizar é pouco. Eu já tive outras motos de outras marcas. Que eu perdi muito dinheiro. Por isso eu sempre tô optando comprar a moto da Honda. É porque eu sei que essa, esse tipo de moto aqui você não perde dinheiro. E é muito ruim. Você vai lá comprar uma moto de 20 mil reais. Depois você vai vender, você não consegue nem 15. E o dinheiro para você comprar a moto é suado, família. Não é fácil juntar dinheiro. Tem que trabalhar muito outra coisa é, que eu gosto bastante dessa moto aqui é a versatilidade que até o pessoal não, não fala muito sobre isso porque essa moto aqui eu consigo fazer tudo com ela tudo tudo mesmo eu consigo ir pegar uma estrada de terra com ela tranquilo eu consigo pegar a estrada tranquilo, é, se eu quiser usar ela para entrega, vai ser uma ótima moto para entrega. Usar para trabalhar. Se eu quiser sair com a moto no final de semana para tirar um lazer, também é uma moto muito boa para isso. É uma moto que serve para tudo, família. Para tudo. É óbvio que para você andar na estrada de terra, tem moto melhor que essa. Mas essa cumpre o seu papel. E na estrada é a mesma coisa. Tem moto melhor que essa para estrada. Mas essa cumpre seu papel Ela vai fazer uma viagem também tranquilo é, Eu gosto disso É uma moto Por exemplo, estou aqui ó, Bem no meio dos buracos Ela vai super bem, família Vai tranquilo ó. Buraqueira E a moto vai que vai é, Essa é a minha opinião sincera Se você está pensando em comprar essa moto Pode comprar Você não vai se arrepender Eu tenho certeza Só tem que tomar cuidado Para você não ser roubado Tem que ter seguro ou pelo menos alarme, tomar cuidado com a moto o máximo possível, tá? Porque o maior problema que eu vejo nessa moto aqui é a questão do roubo. É uma moto que é perigoso, família. Por mais que é uma moto pequena, é perigoso. Tem que sempre andar esperto. Anda com a 160 imaginando que tá de hort, Porque é a moto que se você bobear, você fica sem ela. Infelizmente é assim no nosso Brasilzão né? Não tem o que fazer É só Se proteger, tomar os devidos cuidados Para o pior não acontecer Fechou família? Essa é a minha opinião tá? é, Se você quiser comprar a 160 Ou se você quer uma fan Uma start Também são excelentes motos é, Os benefícios Dela e pontos negativos são os mesmos Da Titan 160 tá? É a mesma coisa, a moto só muda Praticamente a carenagem é... Ah, esqueci de falar também Uma coisa que eu também acho ruim nessa moto É a questão do freio CBS é, eu, eu desativei o meu freio CBS Nela, tá? eu não, não gostei é... Ele até freia legal Se você precisar frear na reta Ele vai frear bem, mas na curva Ou numa descida, se você frear, eu acho meio perigoso, porque ele freia, ele só o freio dianteiro Se tiver areia, terra, você pode cair Então eu desativei o freio CBS, que, eu, que dava um pouco de medo de frear Por causa desse tipo de freio Então no meu, tá desativado Beleza, família? No mais é isso, a moto é boa é, Vai te dar sua alegria você cuidar bem dela, leva as revisão certinho, cuida bem da moto que, que é só alegria tenho certeza que você vai gostar fechou? tamo junto aí, até o próximo vídeo é marcha na 160 esquece